E pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando online, enfrentando Balrog e também Karim. Confira o vídeo até o final, se inscrevam e também contribuam no Pix da GameDove que está na descrição. Bora pro vídeo e é isso aí! Não veio pra querer me dar porrada Esse boxeador Mas para... Calma lá Preciso fazer alguma coisa, gente Não tô achando saída Agora o meu Cyclo vai te pegar Só um instante Puxa, eu tô morrendo Ladrão, que negócio é esse, meu? Round two. Point. Agora muita paciência. É. Vamos. Ah, não pode ter leitura errada! Pilão na sua cara! Antes que foge, fica dando backdash vai pra lá. Se pular, toma a Lariate. Toma! Essa mãozinha. Continua, gente. Ah, não veio soltar o seu VT não. Dá pra morrer, amigo. Ai, pode virar o jogo. Pum, não vai virar nada. <risos> What the hell? Oh, wow. Vai, com a sua mãozinha do vácuo O isso aí sair dos golpes Ah, não vai agarra! não Deixa eu fazer, nem usar o meu skill tá. Amigo, esse cara tá muito esperto Vai pra lá. Vem afobada assim, não, vem afobada assim não. Vem dar essa mãozinha. Marietti! Final! Yes! Protetor do céu te agarra lá em cima! You win! Round one! Fight! Pessoal, torçam por mim! Não. Eu preciso... Ah, cara Só na porrada Preciso dar um jeito Nossa, toma Agarrão do urso Pra ver se vai um pouco mais pra lá Não dá nem espaço toma. Tem que ir pra cima Tá difícil puni-lo, o cara tá esperto Meu Que Vixe meu Que VT que não acaba Se ele tiver no combo Solta o VT Para sempre Toma o meu golpe aqui também Pilão Agarrão duro Vai, fica tonto Pra cima! Tchau, amigo! Ufa! Esquema aí... Di direto e reto, e Paloma, bem bonito! Toma outro pilão! Vou continuar nesse esquema! Vai, voltar Volta! Volta. Ah! FOLOU! Tá. Ah! Sabia! Colocar ele do jeito. O cara jogou bem. Eu tive que ir pra cima, senão... Round 1. Te bag em mim Mal começou a luta O cara tá mostrando que é bom, viu? Vamos ver aqui Mas não pode, gente Não fiz nada pra ti Agora você vai ver Jugar como ninguém Tá quieta Essa hoje tá brava Já começa provocando Vai tomar a sua Menina do baralho. Fica pra lá. Pilão! Com muito cuidado, gente. Agarrando o urso. Ai, eu deveria prever isso. Você vai ver. Ai, ai, ai. Que raiva, meu. Round 2. A menina, que nada ficar fica provocando e depois não aguenta. Para a menina, Gente! preciso ganhar essa mais do que tudo. Muito cuidado a vida vai querer dar corridinha e me agarrar? Fica aí, menina. Let's go! Ah, não vem, não. Vai, faz aí seu golpe sozinha. Agora você vai ver. Pilão. Pra cima. Tá paciência aqui, gente. O cara gosta de dar o espaço dela pra depois atacar com tudo também. Fala a minha vida. Calma. É, muita paciência. Você vai ver, menina! Provocou agora toma! Ah! <risos> agora você vai, vai tudo! Yes! This is pure Red Cyclone! You win. Red Cycle! Round one, fight! <risos> toma! Olha a defesa de cima, de baixo com essa menina Chega, né? Dá o cascudo Eu já tô ligada Mas me deixa As minhas estratégias não deram certo Calma Tem tomar um pilão na cara Que menina Deu spark em mim Round 2 você. Mas que coisa Pessoal Eu preciso reagir Torçam por mim Por favor Atenção! Fica pra lá Agora você vai ver Meu poder tá ativado. Ih, ela soltou dela. Mas não vem, não. Vou pra luta enfrentando sem medo. Para, menina. Agora você vai morrer. Yes! Ai, que delícia! Toma! Oh, não! eu preciso virar, eu fui dar meu team também. Deus, se eu tivesse perdido essa, gente Ia ser muita vergonha Seria um shame Na minha vida Shame Uma desonra total ah, agora tá fugindo no... Toma Pilão Pode não Não tava com a coragem total Toma pilão O defeito Tudinho, seu golpe Agarrão do urso. Fechar com a chave de ouro. Power, power, Oria! Tenham gostado, obrigado por ter acompanhado O canal até aqui Se inscreva para quem não é inscrito Comentem, fica à vontade E obrigado por tudo E até mais, tchau